Vê se não vai fazer merda, falou? Eu. Eu vou aproveitar o que a vida me reserva. E o que a vida te reserva, Tony? O mundo tico. E o que ele oferece. Hum. Tô a cento e vinte sem destino. será que esse céu é mesmo o limite? Escorte conversível, aquele decote é mesmo incrível Tô a caminho de vez, só vivo, ela me manda mais uma selfie da luz Mais selfie, será que é possível? Sonhando isso e disso, aproveito como quem não pode Como essas minas são lindas, sem photoshop Aproveito a vida como quem? Eu acordei essa manhã pronto pra abraçar o mundo E se eu te disser que a gente pode ter tudo Seleias cantam como craque aos pescadores de ilusão. E alguns mergulharam sem esperança de voltar. Mas... Química é o que temos, ela é tudo que eu preciso Ouro e oxigênio, amanhã eu tô indo embora E a culpa é desse meu gênio E gênio que não admite o que precisamos não É o que queremos Eu essa manhã pronto pra abraçar o mundo E se eu te disser que a gente pode ter tudo Você nunca caminhou no escuro Eu sei bem onde eu tô indo Então me dá mais um segundo Eu